e três pontos altos eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a carreira número 5 uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui eu faço um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu vou repetir o leque: dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte três pontos altos duas correntinhas aqui no mesmo um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos Duas correntinhas, dois pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu venho aqui no leque e vou fazer para cada ponto alto aqui do leque. Eu vou fazer um ponto alto e separo com uma correntinha, tá? Então vai ficar assim: um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, ok até terminar aqui o leque então agora é só repetir novamente olha só esse leque que eu acabei de fazer é equivalente a esse então você vai repetir dessas correntinhas em diante então aqui eu fiz assim ó um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha, um alto, uma correntinha tá aqui Ok, então aqui ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Ok, carreira 6, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Agora eu vou separar com duas correntinhas, tá? Vou fazer a mesma coisa só que uma correntinha a mais duas correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto, ok? É ficar cara assim, ó. tá bom? Então aqui do, desse outro lado quando eu for ter, terminar eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ok? Então feito aqui eu faço duas correntinhas, aqui eu vou repetir o leque, dois pontos altos, duas correntinhas dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto, uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir o leque duas correntinhas. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, ok? A mesma coisa que eu fiz ali no começo, tá bom? Aqui assim, aqui um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas e aqui mais um ponto alto. Então agora é só vocês repetirem a mesma coisa tá daqui da correntinha em diante então aqui eu fiz a mesma coisa tá o ponto alto duas correntinhas ponto alto duas correntinhas tá bom aqui eu passo duas correntinhas uma duas aqui na terceira um ponto baixíssimo ok agora eu vou entrar aqui nesse espaço tá bom e vou fazer três correntinhas. Aqui um ponto alto, 2, 3 e 4. E vou fechar uma pipoca. Aqui, com um ponto baixíssimo assim, tá? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui para cada espaço eu vou fazer uma pipoca. Um ponto alto 2 3 4 e 5 e fecha aqui uma pipoquinha pegando aqui no primeiro ponto alto e puxando a laçadinha tá uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente mais uma pipoquinha de cinco pontos altos eu vou fechar a pipoca puxando a laçadinha tá Faço aqui duas correntinhas e aqui eu vou repetir o leque uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir três pontos altos Aqui, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, no mesmo lugar, dois três. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente os três pontos altos uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir o leque. OK? Passo duas correntinhas. Então, para cada espaço aqui, eu vou fazer uma pipoca separado de três correntinhas. Uma pipoca, três correntinhas. Uma pipoca, três correntinhas, OK? E assim eu vou repetir depois das pipoquinha, duas correntinhas, o leque, aí eu faço as correntinhas, aqui o ponto alto e vou indo, OK? Então aqui para terminar a carreira, eu faço uma correntinha. E aqui eu faço meio ponto alto. OK? Uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas correntinhas aqui eu vou repetir o leque correntinhas aqui eu vou repetir os três pontos altos uma duas três correntinhas aqui no primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte Dois pontos altos no mesmo lugar, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente. Meus três pontos altos, faço duas correntinhas. Aqui eu vou repetir o leque. Uma, duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Três correntinhas no espaço, um ponto baixo. E agora é só repetir novamente. Dessa correntinha em diante.